Não levou um mês para a Rede Globo começar a atacar o Dilma. Olha que coisa, não é mesmo? Eu acho que o silêncio do Bolsonaro criou um vácuo nessa política, nessas notícias, que precisa ser preenchido de alguma forma. Não cola ficar falando, não porque o Bolsonaro no passado... Não, porque o Bolsonaro no passado, não, porque o Bolsonaro no passado, vocês querem saber, e agora? E aí chega a continha do mês para os grupos aí da Rede Góprio. Hum, Os boletos chegam para todo mundo nesse mundo, minha tropa. E aí eles vêm, hum, a gente não está rendendo, hein? Ai, não está colando essas coisas, tá bom. A gente colocou no micro-ondas o mês inteiro, gente, o que a gente faz? Aí o outro fala assim, não, já sei, vamos falar dos povos indígenas. Ih, não colou. Falaram lá que esse tropa aí tava toda na Venezuela, mas enfim. E só as bochechudas no PT. Agora, e o hum, que, que sobrou para fazer? Quem temos aí? O Dilma. Você acreditaria? Estou aqui com a G1 Economia, tá bom? Não é mais em qualquer outro site, né? não será a própria Rede Gobel. E é um momento que eu peço que você preste atenção, porque muda a chavinha, muda o paradigma do que está acontecendo. Olha aqui, pagamos um preço muito alto, diz ex-presidente do BNDES, sobre empréstimos a países vizinhos. Não interessa, quando você fala de uma coisa tão absurda, que ela passa a ser meme, que de repente todos os... Humoristas começam a fazer piada e começam a compartilhar. Como assim? Emprestar dinheiro pro, pro Cuba, para Venezuela, para fazer gasoduto. A primeira obra que o cara anuncia é uma obra fora do Brasil, na Argentina, para agradar os hermanos do Foro de São Paulo. Isso aqui é uma loucura, velho. E aí a própria Globo fala: hum, já sei como preencher essa lacuna de repente a fome tá batendo e aí é a capa não é só qualquer coisa tava na capa do Google News é a notícia mais lida na última hora você pode ter certeza disso tá não é mais só aqui para os conspiracionistas não não não o Brasil já pagou preço alto por usar o BNDS para financiar obras em países vizinhos sem os devidos parâmetros e de planejamento e se quiser retomar a estratégia, ainda que não seja a prioridade do momento, vai precisar pensar em outras bases. Essa é a avaliação de Maria Silva Bastos Marques, ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e membro independente de conselhos administrativos de empresas. Entrevista ao valor online. Ou seja. Sabe essas mulheres que tem muito, muito mufa, muito titi, né? Não é qualquer pessoa ali falando não, tá bom? E por quê? Por que essa mulher não tá aparecendo apenas em sites da direita? até tá aqui na própria Rede Goblins. Em visita a Argentina, nesta segunda-feira, dia 23, o ex-presidente Dilma, quer dizer, continua presidente, né? Apontou o BNDS como possível financiador do gasoduto argentino, de vaca-morta, que português, por um acaso, eu vou falar aqui pra vocês, significa vaca-morta. Vamos financiar na vaca-morta? Vai ser super lucrativo, mel Ai, mano, o já vem pronto, cara, que isso. De vez em quando, nos criticam por pura ignorância. Pessoas que acham que não pode haver financiamento de engenharia em outros países. Eu acho que não só pode, como é necessário que o Brasil ajude a todos os parceiros. E é isso que vamos fazer dentro das possibilidades econômicas de nosso país, disse. Em governos petistas anteriores, a expansão dos bancos públicos foi muito criticada por agentes econômicos e no mercado financeiro, no BNDES. O financiamento às exportações de bens e serviços, principalmente de engenharia, envolvia em muitos casos subsídios. Os empréstimos eram contraídos pelos governos estrangeiros, mas os valores eram pagos em reais às empresas brasileiras que prestavam serviço lá fora. Muitas delas grandes empreiteiras que depois acabaram envolvidas nas investigações de corrupção da Operação Lava Jato. What? What? What? Até, eles estavam sendo Rede Globo até agora. É, mas aí, como que eles não omitiram isso? Não, olha isso, olha os do Odebrecht da vida aí, todos juntos, eu ganhava em real, ganhava em real, muito bom, deixamos o Odebrecht bilha trilionários, muito legal, hein, poxa. Essas os, operações de exportação, nota Maria Silva, foram classificadas como sigilosas pelo governo da época, mas o um sigilo foi levantado por decisões do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal. Já pagamos um preço muito alto, se vamos fazer que seja feito de outra forma, afirma ao valor a ex-presidente do BNDS. certo? Maria Silva diz ter dúvidas, por exemplo, em relação a um uso eventual do Fundo de Garantias à Exportação. Ela lembra que quando já não estava mais à frente do BNDS, o fundo estava sem recursos. E precisou de aporte da União para cobrir calotes em empréstimos tomados por países como Venezuela e Cuba, junto a bancos brasileiros. Mano, eu vou chorar. Eu vou chorar. É a rede Goblin de informação informando, mano. Eu vou me aposentar. Tá bom? Parei de gravar vídeo, tá? Certo? Vou fazer aqui agora, vou ficar só no sol. Vou vegetar no sol, porque a Globo, a Globo está informando, gente mas o que está acontecendo o que que aconteceu a gente entrou num portal ultradimensional ou simplesmente o silêncio do bolsonaro tá incomodando muito já tá batendo saudade tipo nem a Globo consegue mais passar pano gente nem a Globo só que é, era conspiração né era nós somos conspiracionistas de falarmos o que realmente está acontecendo ai ai ai o BNDES tá em outro escândalo está envolvido aí nas americanas só para lembrar para vocês foi ressarcido com o dinheiro do contribuinte porque fez um empréstimo e não tinha garantia, sendo que a grande justificativa para o empréstimo ter sido feito era ter garantia. Então é um círculo vicioso, afirma. No orçamento de 2023, há uma previsão de 4,8 bilhões, cerca de 900 milhões de dólares para o FGE para tentar resolver o problema de falta de liquidez em reais para importadores argentinos. O governo Dilma anunciou também nesta segunda-feira uma linha de crédito para financiamento de comércio exterior que seria garantida pelo FGE. Mano, vocês estão entendendo isso aqui que está acontecendo? A lei de... Vocês estão entendendo que a própria rede Goblin de desinformação está informando que eles não pagam, que não tem dinheiro lá dentro, que simplesmente, mano, a gente emprestou para Venezuela e Cuba, agora a gente vai emprestar para a China com 95% de inflação. Sabe o que acontece? O Felipe Neto veio e disse que isso era mentira. Tá lá no, no Twitter dele para dezenas de milhares, não centenas de milhares, milhões de pessoas, sei lá, quanto de repercussão desgraçado. Mas simplesmente mentindo, falando que isso era fake news, nossa. Não, Dilma, prometeu pra para na alguma coisa. isso é fake news finalista. Nunca que ele faria uma coisa dessa. Ele é o cara mais incrível do mundo. Meu Deus. Alguém manda esse, essa matéria da Globo para ele, por favor, nunca te pedi nada, cara. Alguém faz essa matéria da Globo chegar nesses caras lá de cima, nesses big beautiful people da Rede Globo. faça informar, faça eles acordarem para a realidade. Que eles vão ter que carregar essa cruz, não para os re... próximos quatro anos ou quanto durar o governo do Dilma, mas para o resto da eternidade que eles forem lembrados. Certo? Então, muito obrigado. Continuem aí, tropa, Tropical. Não, não, não fique triste. Certo? Não vamos... A gente... Deus, ele funciona de outras formas. Cara. Não é sempre que a gente pede do jeito não não é abrindo as nuvens e mandando raios de, de sol de privatizadores minha gente ele sabe o que está fazendo e é só a, a esquerda não consegue que a estrutura isso está acontecendo porque na era da informação o povo já está sendo informado antes da Globo fazer essa matéria todo momento me diz aí nos comentários se você já sabia disso ou você precisou ouvir da Rede Globo de informação tipo a gente sabe isso tipo desde 2017 uma coisa assim que a gente vem falando sobre era conspiração, tá aí, mano. A própria Rede Gobel abriu a caixa preta do BNDES. Hein? Cara, do Dilma. Quais são as intenções da Globo? Continuar lucrando o máximo possível, independente do governo que apareça. Eles se tornaram especialistas nisso, aparentemente. Ah, então, Lula, acho que você esqueceu alguém aí, né, entre seus aliados. E muito obrigado pelo seu apoio. Até a próxima. Tchau, tchau.